Boa tarde a todos que nos acompanham, boa tarde ao vereador Wesley, boa tarde à vereadora Luciana, ao secretário Roger, secretário de Finanças. Meu nome é Lucas Nascimento, estamos aqui hoje para a audiência pública da elaboração da LOA para o exercício 2023. Então a Constituição Federal, no seu artigo 65, ela vai trazer que é a Lei de Iniciativa do Poder Executivo.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 O PPA, ele define para um período de quatro anos as diretrizes, os objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e para os relativos aos programas de duração continuada. A LDO, ela compreenderá as metas e prioridades para o exercício financeiro subsequente, orienta a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, a LOA. E a LOA, ela proverá os recursos necessários para cada ação constante na LDO. Então, aqui é o plano de ação, né, que os instrumentos de planejamento, o PPA ele visa planejar, a LDO orientar e a LOA executar, as políticas públicas e programas de governo. Então, o que é a LO? A lei orçamentária anual ela estima as receitas e fixa as despesas do município para um período de exercício financeiro. No qual é compreendido de, do dia 1 de janeiro até 31 de dezembro. Objetivo da LOL. O orçamento anual visa concretizar os objetivos e metas propostas no plano plurianual, segundo as diretrizes estabelecidas pela Lei de Diretrizes Orçamentária. Receita. Então a receita orçamentária para o exercício de 2023. Está previsto, então, de receitas correntes, R$ 23 centavos Dentro das receitas correntes, nós temos as receitas tributárias, que está estimada em R$ reais com receita patrimonial, estimada em R$ 271.828,80 com transferências correntes estimado em 22 milhões 481. 689 e 63 centavos com outras receitas correntes 11.589 reais e 60 centavos total de receita de capital estimado para 2023 549.141 reais e 97 centavos é, com receita de capital, temos operação de crédito interno, estimada em R$ 200 mil reais. alienação de bens, R$ 105.360,00, com transferências de capital R$ 243.781,97, um total de receitas para 2023 de R$ 24.486.380,00. As despesas orçamentárias para 2023. Total de despesas correntes. R$ 22.382.524,53. Está distribuído da seguinte forma. Com pessoal e encargos sociais. R$ 11.625.497,07. Com juros e encargos da dívida. R$ 35.000. Outras despesas correntes. 10 reais despesa de capital total de 2 milhões reais desse valor de despesa de capital está distribuído com investimentos R$ milhão Amortização da dívida, R$ 330.253,48. Com reserva de contingência, R$ 40.000. Total de despesas, R$ 24.486.380. Agora um resumo geral das despesas por órgão de 2023: Legislativo Municipal, está orçado em R$ 1.225.000. Gabinete do prefeito, um milhão mil reais e 12 centavos. Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, um milhão mil reais. Secretaria de Finanças, um milhão mil reais. Secretaria Municipal de Saúde Pública. 5.133.040,36 reais e centavos. Secretaria Municipal de Assistência Social. 1.851.777,86 reais e centavos. Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. 1.692.173,83 reais e centavos. Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos. 3.694.422 reais e 4 centavos Secretaria Municipal de Educação 5.687.093 reais e 79 centavos Secretaria Municipal de Cultura e Esporte que agora com o projeto de lei ela visa é, a separação da Secretaria de Educação então tem um valor estimado de 600.900 reais Reserva de contingência, R$ 40.000,00, dando um montante de R$ 24.486.380,00. Agora os projetos e atividades para a LOA de 2023. Então, dentro do Legislativo Municipal, de R$ 1.225.000,00. Dentro de, do Legislativo, temos a ação ampliação do prédio da Câmara Municipal, R$ 40.000,00 e manutenção do Legislativo Municipal em R$ 1.185.000,00. Gabinete do Prefeito, total de R$ 1.344.572,12. Dentro do Gabinete, temos as seguintes ações. Manutenção das atividades do prefeito, R$ 501.418,64. Divulgação de atos oficiais, R$ 18.000. ,00. Manutenção da defesa civil, R$ 18.000. ,00. Controladoria interna, total de R$ 499.253,48. Com as ações, controladoria interna, R$ 116.000. ,00. Precatórios e sentenças judiciais, 308 mil reais. Parcelamento da dívida de INSS: R$ 46.688,76. Amortização da dívida com PASEP, R$ 28.564,72. Assessoria jurídica, um total de R$ reais. Com manutenção do Departamento Jurídico, R$ 199.900,00. Com manutenção da Assessoria Jurídica, R$ 119.100,00. Total de despesas na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, R$ 1.893.440,00. Com as seguintes ações distribuídas. Manutenção do Departamento de Planejamento, R$ 134.100,00. Manutenção do Departamento de Administração, R$ reais; Servidores cedidos, R$ reais. Dentro do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, temos a ação Manutenção do Departamento de Patrimônio, R$ reais. Dentro do Departamento de Compras, temos as ações com Manutenção do Departamento de Compras, total de R$ reais. Manutenção do departamento de licitação, R$ reais. Dentro do departamento de RH, temos a manutenção do departamento de recursos humanos, 167.640 reais. Com aposentadorias e pensões, R$ mil reais. Secretaria de Finanças, um total de 1 milhão 960 reais. Com as ações, manutenção do departamento de contabilidade, 598.500 reais. Contribuição ao PASEP, 1% da receita, 259.000 reais. Manutenção do departamento de tesouraria, 227.100 reais. Departamento de tributação, Manutenção do Departamento de Tributação, R$ 239.360. Agora, na Secretaria Municipal de Saúde Pública, total de despesas, R$ 5.133.040.36. Com as ações: Enfrentamento de emergência Covid-19, R$ 25.200. Benefícios eventuais, R$ 4.000. Manutenção do Conselho Municipal de Saúde, R$ 2.500. Aquisição de materiais permanentes e emendas impositivas da Câmara Municipal, R$ 48.000. Ampliação da Academia de Saúde emendas impositivas da Câmara Municipal, R$ 48.000. Construção de piscina com hidromassagem, R$ 2.000. Ampliação da Unidade Básica de Saúde, R$ 163.040. Aquisição de veículos de saúde, R$ 67.497,78. Associação Anjo Azul Emenda Impositiva da Câmara Municipal, R$ mil Atenção Básica Fundo a Fundo Estadual, R$ e 96 centavos. Manutenção do prédio UBS, R$ e reais. Programas Mais Médicos, R$ e reais. Manutenção do Polo Academia de Saúde, R$ e reais. Atenção Básica Fundo a Fundo Federal R$ 678.535,56. Manutenção de veículos na saúde R$ 409.500. CISNORP R$ 250.000. Atividades de saúde e atenção básica R$ 1.651.910. Serviços. Sociedade Beneficente de Andirá, R$ 762.525,42. Aquisição de medicamentos emenda impositiva da Câmara Municipal, R$ reais. Consórcio Paraná Saúde, R$ 100.000. Assistência farmacêutica, R$ reais. Agora Departamento de Vigilância Sanitária e Epidemiológica, total despesa de de R$ 383.000. R$ 380,64, é, com ação Vigilância em Saúde Fundo a Fundo, R$ 83.480,64, Vigilância em Saúde, R$ 153.400, combate aos animais peçonhentos, R$ 30.000, vigilância epidemiológica, R$ 116.500, agora dentro da Secretaria Municipal de Assistência Social, total R$ 1.851.777,86. e centavos. Nas seguintes ações: Fundo Municipal da Pessoa Idosa, R$ 4.600, reforma do prédio, projeto Criança e Adolescente em Ação, R$ 10.000, manutenção do Conselho da Criança e do Adolescente, R$ 1.620, manutenção do Conselho Tutelar, R$ 191.630. Projeto Criança e Adolescente em Ação, R$ reais; Manutenção do ECA FMDCA, R$ reais; Incentivo ao Controle Social, R$ reais Benefício e Emprego Programa Social, R$ reais; Manutenção do Bem-Estar Social, R$ reais. Programa IGDBF, Bloco de Financiamento, R$ R$ 41.857,62. Distribuição de materiais e serviços gratuitos para a população carente, R$ reais. Projeto Estadual PPAS, Fonte 778, R$ 39.167,58. Manutenção do Centro de Referência da Assistência Social, R$ reais bloco de financiamento R$ e 4 centavos manutenção do fundo municipal da assistência social 9.500 reais programa IGD 20.445 reais e 62 centavos manutenção do conselhos municipais da assistência social 7.200 reais incentivo à geração de empregos 144.000 reais Agora na Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Total previsto de R$ 1.692.173,83. Instalação de placas solares e emendas impositivas da Câmara Municipal, R$ reais ,00. Construção de pontes e bueiros, R$ reais ,00. Aquisição de veículos, tratores e maquinários, R$ 18.414,63. Manutenção de estradas rurais, 35 mil reais. Manutenção de pontes e bueiros, 12 mil reais. Manutenção dos veículos, tratores e maquinários, 706.648 reais. Manutenção do Departamento Agropecuário, 414.700 reais. Programas e estradas rurais integradas aos princípios, R$ 42.090,40. e 40 centavos. Departamento Municipal de Pecuária e Meio Ambiente. As ações, manutenção de postos artesianos e saneamento rural, R$ 3.000,00. Manutenção de aterro sanitário e resíduos sólidos, R$ 94.000,00. Reforma do fundo de vale, R$ 20.000,00. Manutenção de departamento do meio ambiente, R$ 35.680,80. repasses RPPN e CMS ecológico, R$ reais; Manutenção do fundo de vale, R$ 25.000,00 manutenção do viveiro municipal R$ 6.640 Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos R$ 3.694, reais, reais e quatro centavos Com as ações construção de pontes e bueiros R$ 10.000 manutenção de prédios públicos R$ 113.000 Manutenção de praças públicas, R$ 28 mil. Reais. Manutenção do terminal rodoviário, R$ 20 mil. Reais. Manutenção do cemitério municipal, R$ 21 mil. Reais. Manutenção de pontes e bueiros, R$ 12 mil. Reais. Manutenção da capela mortuária, R$ 11 mil. Reais. Aquisição de veículos e maquinários, R$ 10 mil. Reais. Manutenção do departamento de serviços urbanos, R$ 1 Manutenção e melhorias da iluminação pública, R$ 336.872,04. Ampliação de rede de energia elétrica, R$ 5.000. ,00. Amortização com a agência de fomento Paraná, R$ 20.000. ,00. Departamento de Viação e Obras. Ação, reforma dos prédios públicos, R$ 100.000. ,00. Construção de cobertura para o pátio do prédio da Prefeitura, R$ 20.000. R$ ,00. Construção de pista de skate com emendas impositivas da Câmara Municipal, R$ 71 mil. Reais. Aquisição de terrenos, 30 mil reais. Construção de galerias pluviais 10 mil reais. Construção de calçadão no centro da cidade R$ 80 mil. Reais. Portal da cidade 10 mil reais. Construção do parque linear, 40 mil reais. Reforma do clube municipal 10 mil reais. Pavimentação de ruas urbanas, 50 mil reais. Ampliação do Cemitério Municipal, R$ 5.000. Consórcio Público inter Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná, Sindepar, R$ 165.000. Manutenção do Departamento de Obras, R$ 834.500. Manutenção de calçadas e meio-fio e vias urbanas, R$ 42.000. Manutenção do Clube Municipal, R$ 18.000. Pavimentação de conjuntos do município. R$ 200 mil reais. Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, R$ 3.500. Departamento de Serviços Rodoviários, R$ 386.450. Agora na Secretaria Municipal de Educação, total R$ e R$ 5.687.093,79. As ações manutenção da merenda escolar CMEI, 65 R$ reais. Merenda escolar AEE 950 reais. Merenda escolar fonte livre R$ reais. Merenda escolar PNAEF 21455 reais e 34 centavos. Merenda escolar pré-escola 10500 reais. Merenda escolar EJA 9050 reais. Construção da Escola seis Salas, R$ 53.597,97. Aquisição de veículos para educação, R$ 26.175,77. Manutenção do Ensino Fundamental Fundeb, R$ 1.451.760. Manutenção do Ensino Fundamental, R$ 804.560. Manutenção da Escola Pio 12, R$ reais manutenção do transporte escolar, R$ 587.267,65, programa salário-educação, R$ 165.652,26, manutenção da Secretaria Municipal de Educação, R$ reais manutenção da quadra pequena Escola Pio 12, R$ 4.000,00. Manutenção do Fundo do Transporte Universitário, R$ mil reais; incentivo ao ensino superior, 347.800 reais; construção da Sala CMEI, 13.700 reais; manutenção CMEI, 612.460 reais; manutenção do CMEI Fundeb, 774.764 reais centavos. Manutenção da educação de jovens e adultos, 107.600 aquisição de permanente para a sessão de uso para a PAI emenda impositiva da Câmara Municipal, 4.000 reais; manutenção de educação especial convênio a PAI, 85.000 reais; servidores cedidos da Educação, 14.300 Agora na Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, 600.900 reais. Ações. manutenção do Departamento de Cultura, 54.400 reais, manutenção das atividades do Centro Cultural, 18.000 reais, manutenção da Biblioteca Municipal, 73.700 reais, enfeite de ruas e praças comemorações fim de ano, 81.000 reais, manutenção das atividades cívicas e culturais, 30 mil reais, manutenção da fanfarra municipal, 17.200 reais. Reforma da Casa da Leitura Zélia R$ 3.000,00. Departamento de Esporte. Aquisição de materiais esportivos, emenda impositiva Câmara Municipal, R$ 16.000,00. Ampliação e reforma do campo de futebol, R$ 10.000,00. Reforma em espaços esportivos, R$ reais. Ampliação de espaços esportivos, R$ 10.000,00. Construção de espaços esportivos, R$ reais. Manutenção de espaços esportivos, R$ 30.000. Manutenção do ginásio de esportes, R$ 30.000. Manutenção do departamento de esportes, R$ 149.000. Manutenção das atividades esportivas do município, R$ 58.600. Com reserva de contingência, R$ 40.000. Então, deixa a palavra aberta, se alguém tiver alguma dúvida, sugestão. Aberta. Boa tarde a todos. Boa tarde para quem está nos assistindo aí nas suas Boa tarde a todos, né? Boa tarde para o pessoal que está nos assistindo aí nas suas residências. Né? Nós estamos acompanhando aqui o orçamento para 2023, onde já foi também abordado as secretarias, né? E estamos aí para ser executado no ano de 2023. Eu quero agradecer ao nosso contador aqui, o Lucas, né, por estar fazendo a audiência e passando aí para a comunidade os recursos que nós temos dentro do município para ser executado. Muito obrigada. Bom, então a população, o pessoal que tiver interesse de dar alguma sugestão, tiver alguma dúvida, tem o telefone 43 3537 1212, o e-mail, que é contabilidade, arroba, barra, do jacaré.pr.gov.br, a ouvidoria do município, que é o www.barra do jacaré, ponto, pr, ponto, gov, ponto, br, barra, e o endereço, que é a rua Rui Barbosa, número 96. Agradeço a todos aqui pela presença, agradeço a Câmara que você deu espaço, aos servidores que trabalham, né? ao Lucas, lá diretor de administração. Então, meu muito obrigado.